Em cima do programa, vamos lá É o seguinte é, O Cascão teve ideia, o Rodrigo também De fazer uma parada em relação ao Vinícius Júnior E do Neymar Segura aí antes de eu colocar o ilustre, o comparativo O que o Tite fez com o Vinícius Júnior Na Copa do Mundo, não arrebentou a gente A pergunta é igual para vocês três Com certeza né? o E por Vinícius... quê? Botar o Vinícius em, em uma função Que ele não está acostumado a fazer no Real Madrid né? Ele joga pela beirada ali Mas tem que recompor muito, né? Se, se, se sacrificar muito, por, pelo, pelo Neymar, até pela lesão dele. Então, o, o, ele tinha que ser tratado como um protagonista, que o Vinícius hoje é um protagonista. Quando o Tite tira o Vinícius Júnior... Ele saca, né? Do, no, no jogo da eliminação, ele Pô, tira, né? Tá de brincadeira. É isso, mas eu, o, tal, ele, eu, o Tite talvez não teve a noção de que o menino já é um cara... Que não era menino, Que não é né? pra tirar. É. Não, não, que não é pra tirar. Que esse cara vai isso. me resolver minha vida. Ele, ele não, não é, não é mais isso. um, ele não é mais um mais. Ele não é mais um. Não é... Não é mais um. ah, ninguém, ninguém é protagonista no Real Madrid Sendo só mais um Então acho que eu tô conversando Aqui por sinal Real Madrid A sua hora vai chegar Chegou já? Chegou Chegou Os caras ganharam o título mundial Chegou, Chegou foi embora Deus, 14 Deus, Liga, foi dos Liga, dos Quem Quem Liga dos Campeões 5 do Liverpool Quem Chegou não? A sua hora vai chegar Coloca os números <risos> comparativos aí Cascão A arte em cima do Neymar Lê pra mim Souza Neymar versus. Vinícius Júnior versus Neymar nos últimos dois anos. 80... Dois anos, hein? Dois aí. anos. 87 jogos o Vinícius Júnior, 57 ah, o Neymar. 40 gols o Vinícius Júnior. Segurando isso aí. 31 gols. Dá uma Neymar. olhada só. 40 gols o menino tem. Aqueles que o criticaram. Eu sempre achei o Vinícius Júnior que precisava aprender a chutar a bola. E hoje ele treinou e hoje é um dos melhores jogadores do mundo. 40 gols! 40 gols. E eu paro só um pouquinho antes, Neto. O número de jogos, você vê quem está mais à disposição. Quem joga mais quem tempo. Joga, é nítido. Quem fica é assim. em campo, quem não fica forinha não. por qualquer então, coisa. Então, calma, Cascão. Quem faz o programa sou eu. Vamos lá agora das assistências. 25 Vini, 24 Neymar. Ele ganha em tudo. Títulos? 6 Vini, 4 Neymar. Tre... E eu, depois? Agora desfalques. <risos> 3 <Três>, Vini... <risos> Que? 42, Neymar. É, isso é Dá uma, uma olhada, o Neymar deixou o Júnior. 42 jogos. O Vinícius Júnior, é. 3. Tá. É. E depois, finais de pôquer. Finais, <risos> o Vinícius tem um agora que ele disputou, né? Não, final de pôquer. <risos> ah, de pôquer? É, ah, Lelá Souza. Ah, de pôquer. É o Neymar. Pôquer, tem um, não é cara. as luvas pôquer. <risos> ah. É o é outro esporte. Lê lá, Souza. O Vini acaba perdendo nessa deck, o Neymar. Perdeu. Um, é, perdeu. A única que o Vinícius Júnior perdeu. No poker. Não, mas aí tem um ponto importantíssimo. Qual seria? Do poker? Não, não, assim, se você pegar por aproveitar. Você joga, fala... joga, joga poker? Não, não sei. Você joga poker? Você joga poker? Não, não tem Você já joga é muito, né? Poker? Você é strip poker. É, conta do strip poker. Não, você não jogava. eu jogava ah, cacheta. cacheta. Cacheta. Ganhava antes do jogo, cachetinha. O, o assim, jogar jogava cacheta, hein? O Neymar tem aproveitamento melhor de gols e, e assistências. Levou o não, mas no poker, Viníci... Só... oh, Vinícius. Ô, Vinícius Júnior, você tá mal demais no poker, velho. Pois é. Você não tem, do tal, Ó, tá, oh, tá 1x0 pro Neymar no Poker Ô, oh, Tite, parabéns de você ter feito tudo isso em seis anos. E você mudou, hein, Tite? E o Paris Saint-Germain não ganha nada com o Neymar. Liga dos Campeões, passei melhor do mundo, sabe quem vai ganhar? Messi. De novo, com 35 anos. E sabe que o Messi tweetou? Em 85, a ditadura. Ele foi lá e... O filme que concorre é o Oscar. De ditadura, porque... Muita gente que acredita que não teve ditadura aqui. Ah, não teve? Vai pro break, Cascão. Um Aymar no pôquer.